Viva amigas, aqui está mais um trabalho a duas cores, mais um ponto a duas cores. Consegui inventar, consegui criar, fazer. Estou muito contente, tem um efeito maravilhoso. Vamos ver o início, que é muito importante. Este é o início, ainda tem aqui as três correntinhas e um... Esta cor tem que se amarrar, porque no início não temos suporte. Portanto, amarramos aqui esta cor. Agora desamarramos, porque já fizemos os pontos. Aqui é a mesma coisa, temos três correntinhas... Estas três continhas nós fazemos para fazer a altura do ponto e para ter uma laçada na agulha, para nos dar suporte para podermos fazer. Temos que desmanchar tudo. E aqui, reparem, muito importante, temos que tirar este e até este. Este aqui, que é o V de cima. Tem que sair tudo. Pronto. Agora temos o ponto perfeito. Quando chegarmos aqui no fim, com este, refazemos esta, este V.